Boa noite, irmãos. Boa noite, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início ao nosso estudo da sua palavra. Quero desejar que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está nos assistindo e que o Senhor possa ministrar no nosso coração e na nossa mente tudo aquilo que Ele quer para esse estudo de hoje. Eu convido os irmãos que quiserem orar, Senhor Deus, amado, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, graças te damos para essa oportunidade de estarmos aqui no teu nome, Pai, para compreender e receber de ti a instrução da tua palavra, que o Senhor possa fazer com que a tua palavra seja ministrada e seja recebida nos corações e nas mentes de todos os nossos irmãos, e que possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Obrigado, Senhor. Irmãos, neste início eu gostaria de convidar a todos os irmãos a abrir a sua palavra, no Salmo número 1, que diz o seguinte, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido amados irmãos este é o conselho que o Senhor nos dá para que venhamos a exercitar a sua palavra todos os dias. O Senhor diz para que nós não venhamos a andar no conselho dos ímpios, a não nos deter no caminho dos pecadores e nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Hoje, amados irmãos, o que temos visto nesse mundo é onde o mundo quer nos levar, o mundo jaz no maligno, nós sabemos disso, e quer nos tirar do propósito de Deus, quer fazer com que a gente venha compreender que as práticas que estão sendo feitas hoje fazem parte do dia a dia da natureza humana, mas não é assim que Cristo quer que nós vivamos, o Senhor não quer que nós nos familiarizemos com o pecado, o Senhor não quer que nós nos familiarizemos com a corrupção. O Senhor não quer que a gente nos aproxime da mentira, da prostituição, da corrupção, da avareza, da pornografia. O Senhor não quer que tenhamos um convívio estreito com essas práticas. O Senhor pede e nos diz... Que bem-aventurado é o homem que não anda nessas práticas Bem-aventurado é o homem que não busca se relacionar com as práticas desse mundo Hoje em qualquer meio de comunicação que tu abra Você vê a ênfase para a criminalidade A ênfase para o adultério A ênfase para a traição Para o divórcio a ênfase das práticas mundanas que Deus condena e que não quer que nós sejamos participantes com isso. Por isso o Senhor nos chama de bem-aventurado aquele que não anda nesses conselhos. Bem-aventurado é o homem. e Ele diz que o prazer está na lei do Senhor e que na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, todos os dias meditamos na palavra de dia e de noite. O Senhor diz que bem-aventurado é aquele que medita na sua palavra de dia e de noite. Bem-aventurado ele é, porque buscando esse relacionamento com o Senhor, nós somos comparados como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cuja folhagem nunca murcha, e o seu fruto é dado de tempo em tempo o Senhor diz que se nós meditarmos na palavra de dia e de noite e nos afastarmos da prática do pecado desse mundo não seguirmos o conselho deste mundo nós seremos bem sucedido nós expressaremos a vida nós expressaremos, nós seremos como uma, uma, uma árvore que a sua folhagem não murcha, ela está sempre viva e de tempo em tempo ela dá fruto isso é prosperidade, isso é mantimento isso é Deus nos dizendo que Ele nos supre isso é Deus nos falando que se tu me buscar de dia e de noite você vai ter uma vida verdadeira você vai se, se alimentar com palavras de águas vivas você vai ter uma vida que não vai ter sequidão, não vai ser uma vida sem, sem valor. O Senhor quer nos dá a garantia de que nós se buscarmos o Seu conselho e a Sua orientação Ele vai cuidar de nós. Então, Deus diz... E eu queria convidar os irmãos também, para abrirmos nossa Bíblia também em Filipenses 4. O conselho que Deus nos dá, para que venhamos a seguir a Sua palavra. Em Filipenses 4, ele diz assim, no versículo 6, Não andeis ansiosos de coisa alguma,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 que muitas vezes andamos ansiosos, angustiados, porque muitas vezes não vivemos a prática da palavra. O Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que a gente consiga colocar em oração diante de Deus as nossas petições a Ele, e Ele cuidará de nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor, que a gente venha confiar no Senhor de todo o nosso coração E não se apoiar, não se estribar no nosso próprio entendimento O Senhor quer que a gente venha a confiar nele Em buscar ele Em meditar na sua palavra de dia e de noite Para que a gente venha confiando no Senhor Não andar ansiosos de coisa alguma não andar perturbado com as coisas que temos visto nesse mundo As inseguranças que temos visto As tribulações que tem afligido toda a nação e todo o mundo O Senhor quer que a gente deposite diante dele todas essas coisas E ele nos ensina ainda o que nós devemos pensar Que logo na sequência deste capítulo 7, desse versículo 7 No 8 diz assim Finalmente, irmãos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 e vivermos angustiados e ansiosos contando as coisas, para nós pensarmos naquilo que é verdadeiro, que é amável, que é puro, pensamentos que nos elevem a Cristo, pensamentos que transformem em realidade aquilo que desejamos viver, uma vida de mansidão, uma vida de paz, uma vida de, de presença com Jesus, sendo guiado pelo Seu Espírito Santo todos os dias, sendo ministrado no nosso coração todos os dias a Sua Palavra, para que a gente venha depositar nossa confiança mais e mais nele. Que a gente venha, irmãos, buscar essa prática, porque buscando isso teremos uma vida diferente de como aqueles ímpios, que não se afastam dos pecadores, que ainda andam junto com os pecadores e que se assentam na roda dos escarnecedores o Senhor não quer que vivamos assim o Senhor nos deu já essa direção de pensarmos nas coisas lá do alto tem uma palavra que diz em Colossenses 3 no capítulo 1 no Colossenses 3, capítulo 3, diz o seguinte. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas, nas que são aqui da terra, porque morreste e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso que o Senhor quer que busquemos, pensar nas coisas lá do alto, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, onde Cristo vive, porque a nossa vida está oculta em Cristo com Deus para então sim, que a gente possa irmãos meditar sobre essas palavras para que nós venhamos depositar cada vez mais no Senhor a nossa esperança para que o Senhor venha nos dar cada vez mais a coragem que necessitamos de enfrentar as situações porque sabemos que Ele está conosco e que tudo posso naquele que me fortalece tudo posso passar, tudo posso ser afligido tudo posso conquistar, tudo posso buscar, porque o Senhor está conosco. Ele nos fortalece, Ele nos dá a coragem que necessitamos. E que não venhamos nunca nos desviarmos e ser como aconteceu nessa palavra de Hebreus 3, Hebreus capítulo 3,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 Porque nós temos tornado participantes de Cristo Se de fato guardamos firme até o fim A confiança que desde o princípio tivemos Enquanto se diz Hoje, se ouvirdes a sua voz Não endureçais o vosso coração Como foi na provocação Irmãos, essa palavra é importantíssima para nós Aqui está sendo, tá sendo falado do tempo que o povo de Israel passou pelo deserto e eles não creram nas promessas de Deus, tiveram uma incredulidade no seu coração e por causa disso Deus condenou aquele povo a 40 anos peregrinando no deserto para que nós para que pudessem aprender a confiar no Senhor e que nós hoje conhecendo o Senhor venhamos também confiar nele, não tendo esse espírito de, de incredulidade. Por isso que ele diz que nós devemos nos exortar no tempo que se chama hoje, todos os dias, no tempo que se chama hoje, até o fim, para que nosso coração não se endureça, para que a gente deixe de crer no Senhor. E muitas vezes a ansiedade nos leva a isso. Nos leva a olhar para a circunstância e não olhar para a promessa. Nos leva a enxergar somente o deserto e não a terra prometida. Tira a esperança do nosso coração. A incredulidade tira a nossa força, a nossa coragem, a nossa esperança. Que então possamos, irmãos desenvolver essa palavra do Senhor dia a dia no nosso coração, meditarmos nela, para que a nossa confiança esteja no Senhor, para que a nossa confiança esteja sempre naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Porque Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que essa palavra entre no teu coração e te anime, te exorte a buscar o Senhor, a adorar o Senhor, a crer que Jesus está contigo, que Deus habita dentro de ti no teu tabernáculo, no teu coração. Que Ele possa cada vez mais fazer com que o teu caminho, meu irmão e minha irmã, prospere cada vez mais. É isso que eu desejo para a minha vida e é isso que eu desejo para a vida de todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos e que seja um ano próspero, um ano de vitória, um ano que nós passaremos por provas, sim, mas que seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.